Olá, seja bem-vindo ao Armado Equipado, o programa que mostra os armamentos e equipamentos do nosso Exército. Hoje aqui eu recebo o Sargento França da 5 Bateria de Artilharia Antiaérea Leve, sediado em Osasco, São Paulo. É, bem-vindo França. Ele vai Obrigado. falar sobre o um míssil portátil Igla-S, que é utilizado pela nossa defesa antiaérea. França, fala um pouco sobre a finalidade e o funcionamento desse armamento. O míssil Igla-S tem como finalidade enganjar alvos de asa fixa ou asa rotativa, em rotas de aproximação ao afastamento, e também vantes, veículos aérona não tripulados. Bom, a gente está vendo que é um míssil portátil. Fala um pouco sobre as características desse armamento. Esse míssil tem 1,68 m de comprimento, pesa aproximadamente 18 kg, o alcance máximo dele 6 km e a altura máxima que ele pode ganhar é 3.500 m. Ele é de origem russa. E a guarnição necessária para executar o tiro desse armamento? Qual a necessária? Chef de peça, cabo atirador, soldado motorista barra remuniciador e soldado rádiooperador. França, e o míssil Igla S, ele já foi empregado em situações reais pelo Exército? Já, ele já foi usado na defesa antiaérea nas Olimpíadas, para Olimpíadas e na Copa do Mundo. Essa foi mais uma edição do Armado Equipado, dessa vez mostrando o míssil portátil Igla S. Espero que vocês tenham gostado. França, obrigado aí pela presença. Eu agradeço, capitão, a oportunidade de estar falando aqui sobre o nosso material, mostrando aí mais um pouco do nosso exército. É isso aí. Obrigado e até a próxima edição.